Fumantes, sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu loadout de médico na verdade esse é um loadout que eu utilizo muito mais para eventos do que para jogar porque basicamente o médico não utiliza armas então quando a gente vai em eventos é público seja é, solenidades militares ou qualquer outro tipo de evento que reúna muita gente eu acabo optando por esse essa configuração porque com ela eu não preciso carregar arma, então fica mais fácil para eu produzir imagem, tirar foto, vídeo e eu acabo utilizando as grandes bolsas de médico que tem nesse loadout para carregar coisas que vão dar suporte para a equipe, com lanche, entre outros tipos de coisa mas antes de ir para o vídeo e mostrar exatamente como é que é a minha configuração de médico de combate eu gostaria de lembrar vocês um algo muito importante que é a operação Anthrofoid 2 ela está chegando, vai ser um grande jogo de Airsoft que vai acontecer em Curitiba nos dias 16 e 17 de março são um 24 horas de jogo, um jogo grande, muitos operadores. E todo mundo que tem um uniforme temático de Segunda Guerra tem que ir nesse jogo. Caso você não tenha um uniforme temático, mas queira participar, você também vai ser muito bem-vindo. Eles têm um esquema de combate shirt para cada time. Então, quem tem um uniforme histórico vai jogar com seu uniforme histórico, mas quem só tem um uniforme moderno também vai poder jogar utilizando uma combate shirt específica para não ter mistura na, no, nos uniformes do jogo. Então se inscreve nesse jogo, vai ser lá em Curitiba, é organizado pela equipe Elite Schools, então vá lá, dá uma olhada como é que a equipe é, o que, que eles estão fazendo, o jogo parece ser muito interessante, é a primeira vez que a gente vai nesse jogo e tem veículos da Segunda Guerra, eles estão fazendo vários vídeos teaser para promover o jogo, então a galera está se dedicando muito para isso, vale muito a pena aí Então, vamos pro vídeo. Bem, esse aqui é o meu loadout de médico. É um loadout que eu uso especialmente quando todo grupo consegue participar junto de um jogo Porque quando eu uso ele eu fico menos em combate, eu fico dedicado somente a, a curar os outros operadores e, e uma curiosidade a respeito desse equipamento é que eu quando jogo de médico é Muito raramente eu levo a Egg, então eu realmente jogo sem a Egg Me dedicando somente a efetuar cura e aproveito também para produzir imagem, porque como a gente não utiliza nenhum material de, do tipo action cam, nem nenhum desses tipos de equipamento que tira foto ou filma automaticamente, eu acabo aproveitando também para fazer esse trabalho. Então é realmente só quando a equipe toda está junto, quando a equipe está em um número reduzido, eu jogo de infantaria, porque assim eu entendo que a gente possa, consegue manter um poder de fogo maior. Então, primeiro item que... Alguns de vocês já devem conhecer o meu capacete Ele está aqui com o símbolo médico pintado nele Eu tenho dois capacetes Um liso, que é para jogar de infantaria E esse aqui para jogar exclusivamente de médico Ambos os capacetes estão completos Com toda a parte de carneira é, A parte de aço, e tudo completinho E o adicional no meu uniforme Que é a minha abraçadeira de médico que eu utilizo ela no meu braço esquerdo, preso com um alfinete aqui, para ela não cair. E isso aqui é o que muda basicamente no meu uniforme. Todo o resto fica por conta dos equipamentos que eu utilizo no cinto. Então, quem viu aquele filme, Até o Último Homem, que se eu não me engano tem o título original de Huxley Reed, é, conta a história de um médico, que atua, um médico dos Estados Unidos que atua no fronte do Pacífico. Meu uniforme é muito parecido com o dele, inclusive é bem baseado no dele. Só que é uma versão, obviamente, simplificada e adaptada. Então, o, que o padrão que tinha de médico norte-americano na Segunda Guerra é esse suspensório aqui, bem mais largo. E nele você tem duas grandes sacolas. Elas são idênticas uma a outra. A única coisa que elas têm de diferente é esse acessório aqui costurado, que no meu caso de airsoft eu carrego as ataduras, caso eu morra e outro médico precisa me curar, eu tenho essas duas ataduras aqui, que a maioria dos grupos que a gente joga, todos que eu joguei até hoje, tem essa exigência de duas ataduras, duas curas, e o meu pano vermelho que fica fixado aqui, preso com esse elástico, para se eu correr ele não cai, então é uma forma que eu encontrei de utilizar os bolsos que eu tenho originais Da Segunda Guerra Mas que seja adaptado às regras de Airsoft E é como eu falei no outro vídeo Que eu mostrei o meu loadout de infantaria O legal é a gente utilizar O, o loadout né, Da Segunda Guerra Mas adaptado ao que a gente joga Hoje de Airsoft Mesmo que seja com pessoas que jogam de Moderna Então aqui eu não carrego nada demais Só tem aqui o meu clipe do Garam Mas eu nunca joguei Utilizando o Garam quando jogo de Médico até porque o meu cinto é minha. Eu, eu nessa versão eu carrego dois cantis ao invés de um só. Eu normalmente boto metade de água em cada cantil para ficar com peso equilibrado. Eu realmente não preciso de dois cantis. Cada cantil desse aqui é quase um litro. Então eu não bebo isso tudo em campo. E ainda que eu precise de mais água numa situação de emergência, eu posso até. Ir até o meu carro e pegar água, a água reserva que fica em uma bolsa térmica Então em campo, 50% de cada cantil desse para mim já é mais do que suficiente É muita água E então eu equilibro o peso, eu tento deixar as duas bolsas bem equilibradas E é claro, essas bolsas aqui não tem nada de mais é uma, é uma enganaçãozinha minha aqui, porque dentro delas Elas não tem divisórias, é basicamente uma grande sacola eu carrego aqui dentro bolsas modernas, essa aqui é até uma VersiPack da Warfare que eu tenho. O legal dessa bolsa é que ela é uma espécie de ponchete tática, mas ela é toda modular. Então eu desmontei ela e eu carrego uma de cada lado. Essa aqui que é a maior, eu carrego aqui com chave do carro, algum biscoito, algum item... O IFAC real que eu sempre levo, sempre levo umas atadurinhas mesmo, mais gases, um sprayzinho um antisséptico caso você se corte no campo. Então eu passo meu kit médico aqui de emergência para cá. Nesse bolso aqui, que eu só tenho essa bolsinha mais vazia, eu carrego algumas bobeiras a bandeira do, do time, que a gente sempre tira uma foto antes do jogo, é, alguns cartões de visita com o endereço do nosso. Site para distribuir para algum grupo que não conheça a gente, então é um material mais supérfluo. É se tiver uma missão que é fornecido mapa Ou algum item específico que a gente tem que carregar. Essa bolsa aqui é minha bolsa coringa, que ela é mais vazia. E essa aqui é funciona como bolsa administrativo para mim, como eu falei, para carregar alguma guloseima, alguma barrinha de cereal para comer durante o jogo. Às vezes acontece de cair a pressão, alguma coisa assim, precisa mastigar alguma coisa. Essas bolsas têm essa função. Tem aqui é, o 60 No meu caso eu fiz uma adaptação para ser mais prático para mim. Porque normalmente os médicos na segunda guerra eles não fixavam essa sacola médica no próprio cinto. Ela fica, ficava fixado apenas aqui no próprio suspensório. E o suspensório ficava meio que balançando no, no corpo. Né? Ele tinha uma outra fita aqui. Para fazer mesmo Essa. esse papel de cinto independente, você não precisava do cinto aqui na cintura, o próprio suspensório já faz um cinto. Só que para mim isso é complicado porque quando eu corro fica parecendo que eu sou um sino. Então eu preferi usar o próprio cinto NA para fixar meus acessórios e não utilizar o suspensório mesmo, porque para mim é mais prático. Eu coloco ele numa. Num ajuste aqui para minha cintura e jogo somente com isso. E o suspensório aqui só dá altura para mim. Mas o legal dessas sacolas aqui é porque ele é um sistema modular da década de 40, né? É, tem esses ilhóis aqui que você pode anexar qualquer tipo de acessório. Então eu posso anexar uma faca aqui. Ele tem esse botão aqui para eu colocar um coldre. E eu posso anexar outras coisas nessa sacola. Aqui já tem um, um, um exemplo de algo anexado Com, essa, com esse barbante aqui Que era é assim mesmo, não é adaptação A forma de fixar isso era com esse barbante aqui, com o um laço Mas eu ainda posso expandir aqui para baixo Colocando mais coisas Então esse é o meu loadout de médico Como eu falei, eu não uso arma quando eu jogo com ele Eventualmente numa situação de mais risco eu pego uma pistolinha GBB que eu jogo aqui dentro, sem coldre mesmo. É, quando eu jogo de médico, realmente é quando eu estou com mais preguiça. Ou eu acho que o, o time já está bem representado, está com bom poder de fogo. Então me dedico somente à cura. Porque para mim é muito ruim ter que carregar uma arma da segunda guerra. Com essas duas sacolas penduradas, mais dois cantins. E ainda ter que curar as pessoas com esse capacete aqui. Então... É, eu acabo sendo mais fiel e mais prático jogando somente com a função de médico Não utilizando arma Mas, como eu já falei Em uma situação de emergência Eu surrupio uma pistola aí do grupo Pego emprestado ou já levo uma para isso Fica aqui dentro da sacola Mas eu evito, me dedico somente a, a ser médico mesmo Sendo até fiel ao, ao filme, né? O, até o último homem, que o médico lá é, se recusava a usar arma Então Eu acabo ficando muito parecido com essa história Mas no meu caso é muito mais por praticidade Do que por ideologia Mas é isso, espero que Vocês tenham gostado Esse loadout aqui, ele faz até um pouco Mais de sucesso do que o de infantaria Porque ele é diferente E talvez até por causa do filme, né, que saiu Então, apesar do filme já ter algum tempo Trouxe um um ponto de vista diferente da guerra Normalmente a gente vê só os soldados atirando E aí a gente vê um filme com um médico Com uma outra função Mais social até é, Talvez isso tenha dado um pouco mais de destaque Que pelo que eu vejo nos eventos As pessoas gostam muito de tirar foto comigo Com esse loadout de médico aqui Que ele realmente é bem diferente Com essas sacolas aqui do lado Dá um visual bem peculiar Mas é isso, eu espero que é, seja útil eu Espero que inspire outras pessoas a montar loadouts parecidos E se você tiver alguma Sugestão para incrementar isso Algum acessório que você acha que Fique legal e que eu talvez desconheça Pode me enviar uma mensagem Que eu vou ficar muito feliz Em receber aí Seu, seu feedback, sua, sua opinião, sua sugestão Ou crítica também De repente alguma característica que não está legal E eu também posso estar desconhecendo isso Fico Fico muito feliz que Todos possam colaborar também.